E aí, seus lindinhos! Como vão todos? Todos bem, graças a Deus? Também estou bem, graças a Deus. Espero aí que todo mundo esteja bem. Essa pandemia que não acaba nunca. Vamos rezar, pedir muito para Deus para nos proteger, né? Espero que Ele nos dê muita saúde e proteção, certo? Vamos lá agora para mais um vídeo aqui do nosso Voyage. Estamos refazendo o cofre dele. Vai ser um cofre simples, não vai ser um cofre muito sofisticado. Mas, tudo no seu devido lugar. Esse vídeo aqui é pra quê? Organização dos fios. Vou mostrar pra vocês como tá e como, consequentemente, vai ficar. Tá bom? Tá uma zona. Tá original. Não tá feio, mas tá original. Mas eu vou organizar, não quero esconder quase nada, muita coisa, sabe? Só quero passar por lugares mais bonitinhos, para ficar mais arrumadinho, mais bonitinho, mais harmonioso ali no cofre, sabe? Não vai ser aquele cofre clean, tudo escondidinho, não. Só vou mostrar para vocês como é simples, não é difícil, basta querer, basta tentar. Você só vai reposicionar ele num lugar mais estratégico. Um monte vai sair Não vai precisar, tá bom? Eu vou mostrar aqui pra vocês como tá Ó Tá assim, ó Tá vendo aqui? Original do carro, ó Como esse carro tem ar, ó Tem um toeiro de fio aqui, ó Isso aqui, ó, ventoinha, ó Isso aqui vai lá embaixo No cebolão Isso aqui é do, do radiador Isso aqui é do Do motorzinho da ventoinha, ó isso aqui, por exemplo, ó, vou arrancar fora Que é um relé de farol que tava aqui, ó Não sei porque que os caras insistem Em colocar isso aqui aqui, bicho Olha lá, Aí fica esses dois furos aqui, ó Eu Vou arrancar fora, bicho Vou arrancar Aqui, ó, por exemplo, ó Vejam bem por onde que tá passando tudo, hein, ó Esse aqui, ó, é do alternador, ó Alternador pruga aqui no alternador, ó Ele dá a volta aqui Vai lá e vai lá, certo? Então a gente vai reposicionar ele Tá bom? isso aqui, por exemplo, ó Meu irmão vai sair aqui Isso aqui, ó Que vai lá no motor de arranque, ó Vem aqui da bateria Desce aqui E desce aqui no motor de arranque Tá vendo? Então a gente também vai reposicionar ele só tem um fiozinho aqui, ó. Só pra você ver, ó. Pra vocês verem, ó. Tem um fio aqui que tá com essa capona grossa aqui. Depois eu vou tirar e vou mostrar direitinho. Ó, tá vendo, ó? Não precisa ter essa capona grossa, ó. É um fio fino. Esse daqui, ó, é o que tá indo pra esse relê aqui, ó. Então isso aqui vai deixar de existir, ó. Esse positivo aqui tá indo lá pra dentro do carro que eu não sei o que que é. Precisa investigar também Esse negativo também Precisa saber o que que tá indo lá Tem um, relezão, um fuzilzão grande aqui também ó, Que eu também preciso descobrir para que que serve isso aqui Tá bom? Então é isso, ó O primeiro passo que a gente vai fazer aqui Deixa eu reposicionar aqui bem bonitinho a câmera para vocês, para tentar pegar Ó tá Beleza, ó Um estiletezinho Primeiro passo que a gente vai ter aqui é o que? Decapar todos esses fios aí Primeiro eu vou começar com esse daqui do alternador Que eu mostrei pra vocês, ó, tá bom? Alternador, ó, eu já vou arrancar ele daqui Vou dar um pause aqui, pessoal, ó Então vamos lá, lindinhos Já almocei Dando continuidade, ó. Sempre bom ter uma fita crepe e uma caneta. Pode ser canetão, caneta normal, tá? Sempre bom isso aqui. Ó. Então comecei aqui pelo do alternador, certo? Vou arrancar essa capa aqui, ó. Ó. Notem que aqui, ó. Vão dois positivos. E esse daqui é o sinalzinho do do painel do carro, tá? É o sinalzinho que a, quando você vira a chave a luzinha fica acesa. Você dá partida no carro, a luz apaga. Aqui lá ele excita o alternador a começar a carregar. Se não aquela luzinha não estiver funcionando, o alternador não carrega, tá bom? Então aqui ó, vou seguir ele, ó. tá vindo aqui ó junto com isso aqui e eu o, o fiozinho do alternador tá aqui ó o que que eu faço aqui corto ele e marco aqui ó marca de uma maneira que você não esqueça depois tá para que que ele serve eu vou colocar aqui como sinal Do painel Eu já vou saber Que é do alternador, tá bom? Você coloca da maneira que você quiser Aí no seu, aí que você não esqueça depois Ó, então eu já vou deixar ele anotadinho aqui, ó Colo nele Esse aqui, ó Vou soltar ele agora ele tá aqui no positivo da bateria, então, vou colocar aqui ó, positivo da bateria, abreviando assim eu já vou saber o que que é, tá bom? Que nem eu falei, cada um anota do jeito que vai lembrar depois. Aí agora aqui eu posso soltar eles, tá bom? Ó, vem aqui. Ó, tem mais um grudado aqui. Ah, esse aqui como eu vou arrancar, eu não vou nem marcar o que que é. Deixa eu só mostrar uma coisa também que eu fico indignado, pessoal. Isso aqui, ó, às vezes, ó, deve ser de som, de alguma coisa, ó. Ó como é que o cara prende, ó. E eu sei que o dono desse carro, quem fez a elétrica desse carro, foi o pai dele. E super bem cuidadoso. Ele me mandou as fotos com o carro todo desmontado. Ó, tá tudo originalzinho, tá vendo? Eu só vou reorganizar. Esse aqui é o sistema original do carro. Ó, alguém instalou alguma coisa lá dentro que eu não sei o que, que é, que eu vou descobrir. Só pegou e emendou aqui o fio, ó. Aí, ó. Por que que não coloca um ilhózinho desse pra ficar bonitinho? São os detalhes, né? Detalhezinho que vai fazendo a diferença no carro, mas a gente está aí para arrumar. Vamos lá, então, aqui ó. Esse aqui eu já posso arrancar. Daqui, esse é do alternador. Vou guardar. Okay, ó. Vamos nesse aqui dá da... vou arrancar isso aqui, ó. Que é o do. É o positivo que veio para essa coisa aqui, ó. Vou tirar ele fora. Fiozinho, tudo bom, hein? Ó, guarda que dá pra usar em outra coisa. Ó, esse negativo tá vindo aqui, ó. Esse aqui eu não vou mais usar, ó. Depois eu vou eliminar ele. Mas primeiro eu quero marcar tudo, ó. Esse aqui, por exemplo, pessoal, ó, é o que? que é o sinal de partida, ó. Quando você dá a partida no carro, ele manda um sinal para o motor de arranque, ó. Vou desplugar ele aqui e vou deixar ele marcado aqui. Partida. Partida. Anotem de uma maneira que vocês não vão esquecer depois, tá? Esse aqui, por exemplo, ó, não estava ligado em nada, ó. Eu não sei o que, que é isso aqui, ó. Ele tava enroladinho ali. Então, a gente vai ter que descobrir aonde que ele tá indo, ó. ó. Sinal de partida. E isso aqui é o motor de arranque. Esse daqui, ó Eu já sei Que é o positivo que vai Lá na caixa de fuzil Eu já sei, então eu não preciso marcar, tá? Mas se vocês não souberem Vocês marquem aí Tá bom? Agora o que, que eu faço aqui, ó Vou tirar esse negativo daqui Que tá me atrapalhando Ó, aqui tem um outro negativo Aqui, ó que está indo direto para lá. Ó. Provavelmente seja junto com esse positivo. Ó, tá vendo? Então vou anotar ele ali. Como eu não sei no que, que ele está ligado. Ó, negativo da bateria. Por que, que eu coloco negativo da bateria? Porque tem uns que vai na lata, então você coloca negativo lata esse, como está direto no polo da bateria, eu coloco bateria para mim saber que ele está ligado direto no polo tá bom? Agora esse aqui eu coloco aqui também, ó. Que ele estava ligado lá no negativo da bateria. Negativo da bateria. Esse aqui ó Esse aqui é o sinal do óleo Da cebolinha do óleo Mesma coisa esse aqui, temperatura da água. Que ele vai ligado aqui embaixo no cavalete aqui, ó. Que é a temperatura lá do painel Esses dois aqui, tava ligado aqui no chassi, ó, na lata do carro Então esse eu coloco Negativo Lata Que nem eu já falei, pessoal Coloquem da maneira que vocês não vão esquecer depois, tá? Que vocês vão se lembrar Aí, ó. Agora aqui eu puxo um ele Puxo todo o chicote aqui ó. Esse daqui ó, Eu sei que é da luz de ré Luz de ré Não precisa anotar Para quem não sabe Vai lá e anota Tá bom? Agora o que eu faço? Vou desencapar tudo aqui, ó. Pega o um estiletinho, ó. Vai passando com cuidado e vai arrancando. Então lindinhos, Agora eu vou aqui finalizar esse vídeo Né? Finalizar Vou mostrar como é que ficou tudinho certinho Pra vocês, já deu passo a passo Né? Bonitinho, vai desencapando o fio Os fios que não tá Que não estão conectado Em nada, vocês vai acompanhando Ele até lá dentro, ó Pede pra alguém ficar aqui fora Aí o fio que não tá ligado, puxa assim, ó Pede pra alguém puxar e você fica lá dentro olhando Que você vai ver ele mexendo Você puxa ele pra dentro, entendeu? Essa é a dica, sozinho é um pouco difícil Pede pra alguém vir aqui fora Vai, puxa, puxa assim Você vai ver ele mexendo lá dentro Aí você vai saber qual que é Você puxa, acompanha ele E vai dar lá no lugar certinho onde ele tá, tá bom? Agora eu vou mostrar pra vocês aqui A peripérsia que aconteceu aqui Ó Olha só o tanto de coisa que saiu, né? Ó tudo isso daqui Não preciso mentir Tava lá A não ser essas duas caixinhas aqui, ó que Essas duas caixinhas é os termo -retratos que eu comprei, tá? O resto, ó Tava tudo lá, ó Quem lembra aqueles, aquele fuzil Que tava lá, não, ó que, Quem, quem viu o começo do vídeo, ó Esse fuzil que tava conectado lá na, na Na bateria Sabe no que ele tava ligado? Em nada Essa caixinha aqui Também que tava ligada ali Eu eliminei ela, tirei Agradecendo as dicas do meu amigo Cabelo, hein? É... Que me deu várias dicas lá no, no Instagram De como eliminar isso aqui, ó Tirar Ele tem uma auto elétrica Agradeço de coração Falou que isso aí só serve para roubar energia E eu confiei nele e arranquei fora, certo? Esse outro fuzil aqui, ó É o que tava conectado nessa caixinha Eu não lembro se é esse ou se é esse Mas são é os dois Aí... Lembra que aqui tinha um outro fio vermelho que eu mostrei, positivo, que ia lá para dentro? Tinha um fio vermelho aqui, não tava ligado em nada. No começo do vídeo, lembra que eu mostrei um preto também que tava ligado aqui? Também não tava ligado em nada, ó. Olha como é que ficou aqui o terminal da bateria, ó. Aqui é só o positivo, que vem do motor de arranque. E esse aqui é aquele positivo que vai, que é dois fios, que eu também mostrei no começo do vídeo, que vai lá para a caixa de bateria, tá certo? Caixa de fusível, que é dois fios Aqui no positivo, ó Positivo é o seguinte, ó oh, Desculpa, negativo até aqui, Negativo, lata Tá vendo aqui, ó Sai só um cabinho, ó Negativo, lata Negativo, motor Tá ligado? Bem aqui, ó Tá aqui atrás, aqui, ó Atrás desse cabo aqui, ó, ó Tá vendo esse aqui que tá passando aqui, ó É o negativo, motor esse é o esquema do negativo, ó. Negativo lata, negativo motor. Se quiser puxar um daqui e ir lá também sem problema nenhum, tá bom? Olha só a mudança, ó. Cadê aquele montueiro de fio que tava ali, ó? Essa, essa respiro de óleo estrategicamente colocado aqui, né? Ó, acompanha aí, ó. Tá vendo? Cadê? Tudo organizadinho, tá vendo? Ó? Como eu falei no começo do vídeo. A intenção desse carro não é cofre limpo, é cofre organizado. Ó, tá vendo aqui, ó? Coloquei tudo com aquela escorregadinho, ó. Não coloquei malha náutica, porque aonde eu compro tá tudo fechado, não tinha nada aberto por causa da pandemia. E esse aqui eu comprei na loja do meu filho, certo? Ó, essa mangueira aqui é do ar-condicionado, ó. Essa mangueira que sai daqui, ela dá a volta aqui, dá a volta ali. Essa, esse chicotão é o chicote da, da, do farol esse, Nesse caso, esse carro, ele tem muito mais fio, tá? Por quê? Ó, tem esse fio da ventoinha Tem esse fio aqui que é do... Desse negócio que fica no seu nome Que é para ligar a... Quando você liga o ar-condicionado, ele manda um sinal aqui Que liga a ventoinha A ventoinha fica ligada direto Lá para baixo, no zap original, no cebolão Vão dois fios Esse vai três Por que? Não sei Aqui já vem mais um monte de fio Que é para esse troço aqui Que eu também não sei o nome Tá bom? Então é isso, ó A intenção é organizar, tá vendo? Essa mangueira aqui, ó É a mangueira que sai aqui do Do radiador Que vai ali no reservatório Ainda vai o reservatório aqui Então vai tampar tudo isso daqui Tá bom? Vai o reservatório de De água do para-brisa aqui Ali vai outro reservatório que é do gasolina que é tudo. Para quem não acompanha lá no Instagram, postei foto de todos os reservatórios que eu fiz. Ó, aqui vai ter um reservatório de inox, aqui de inox, aqui de inox, ali de inox. Aqui vai ter a capinha de inox. Aqui tem um intakezinho aqui que eu fiz de inox. Aqui vai ter um suporte de bateria aqui, ó, porque vai vir uma chapa aqui, ó. Certo? Vai ter um suporte aqui de bateria bem bonitinho Os acabamentos das torres Todo de inox, tá bom? Então para você que não Acompanha a gente no Instagram E quer ver esses reservatórios Eu até vendo eles lá, tá bom? Todos os reservatórios de inox Mas depois eu vou fazer um vídeo mostrando para vocês Com tudo no lugar, tá bom? Aí agora outra coisa também que me perguntam Muito, ó, isso aqui é o cabo do Afogador Aqui, ó, lembra o cabo da Do alternador? Saia daqui Dava essa volta aqui E vinha aqui Lembra? Ó onde que ele vai agora, ó Fiz ele na malha náutica aqui, ó Ele sai daqui Não sei se eu vou conseguir pegar, ó Ó, ele dá a volta ali por trás da bomba d'água Vocês vão ver aqui atrás da bomba d'água Bem atrás aqui da bomba d'água Aqui, ó, tem um buraquinho Vocês vão passar ele por ali Certo? Ó, aí, hein Aqui onde ele sai aqui, ó Ó, ele sai aqui, ó Ó, aí ele vai dar a volta aqui Ele vem aqui Agora eu vou mostrar lá de cima, tá bom? Esse é o fio do alternador Tá, o fio do alternador E o do negócio da bateria, da, da, da, do painelzinho lá que eu mostrei Onde ele entra ali, ó Ele entra aqui no motor de arranque, ó do motor de arranque Ó, ele sai de lá É esse fio aqui, tá vendo? Ó? E vem aqui no parafusão do motor de arranque Do motor de arranque É esse aqui, ó Sai aqui o motor de arranque Passa aqui por debaixo da caixa de bateria Aqui também tá o filtro de combustível, ó Ele passa aqui por debaixo da caixa de bateria E vem aqui, ó É esse cabo aqui, ó Tá vendo? Por quê? Qual que é a lógica? Saia daqui, vinha aqui e vim aqui na bateria, certo? Qual que é a diferença? Ele tá saindo daqui, dá a volta lá por debaixo do motor, entra aqui no motor de arranque. Do motor de arranque sai um cabo e vai para lá. O caminho é o mesmo, entendeu? Então você já economiza aquele fio que passa por aqui, é ridiculoso, tá certo? É essa. A bobinazinha coloquei aqui também, no lugarzinho original. Não mudei nada, como eu falei, esse cofre não é limpo, ele é organizado. Fechou? Agora, já vou aproveitar e vou mostrar pra vocês, pra quem não viu, tem gente que ainda não conhece, né? Um cofre limpo já é feito diferente, tá vendo? Aqui eu tirei a tampinha pra fazer uma manutenção, não coloquei ainda, só, só colar ela. Ó, Tá vendo? Esse é um cofre limpo. Passa nada de cabo, ó. Os cabos passam tudo aqui por dentro, ó. Eles passam aqui. E passam por aqui. E vem aqui no farol. Pra quem não sabe, tem vídeo aí no canal. É isso. Como fazer o cofrezinho limpo assim, ó. Aí esconde todos os fios. O esquema da bateria, do alternador, é o mesmo esquema, tá? Ó. Acho que nesse aqui vai dar pra pegar melhor. Olha ah lá. Onde eu passo o cabo ali, ó. Tá vendo o cabo, ó. Entra aqui por detrás. Faz o mesmo percurso que o Voyage, ó Ele dá a volta Entra ali no motor de arranque E do motor de arranque vai pra bateria E esse já é um cofre mais Limpão, extremo, certo? Que nem eu falei pra vocês A intenção desse carro não é limpar É só organizar Então pra quem quer dar aquela organizada Deixar tudo bonitinho no seu devido lugar Essa é a dica pra vocês, tá bom? Pra quem quer... É, usar essas ideias De abrir o chicote E ver os fios que não usa Olha só o tanto de fio que sai ó. Tá vendo? Ver os fios que não usa E ir eliminando Ou se quiser usar essa dica para poder esconder Fechou? Ok Tem vídeo aí no canal Que é do, do carro da minha esposa Por onde eu passo, tudo bonitinho É só ir lá e dar uma olhada, fechou? Como eu sempre falo aqui, a intenção desse canal é sempre dar a direção para vocês. Tentar ajudar, tentar, tentar mostrar que não é difícil. Não é difícil, não é. Basta querer e basta tentar, tá bom? Aqui, ó. Não dá nem para mim falar para vocês quanto que eu gastei para fazer esse trabalho. Foi mais tempo mesmo, tá? Foi mais tempo, porque é, capinha para encapar fio, fita isolante, só... Se for vender dinheiro mesmo, não dá nem para contar quanto que eu gastei. Fechou? Espero que essa dica aí tenha ajudado vocês. Vamos para mais um vídeo aí. Vou postar mais vídeos no canal aí. Desculpa a ausência, tá? É porque a gente tá, eu tava fazendo bastante peça para que eu vendo lá no Instagram. Se você não me acompanha, vai lá de novo, E do garagem, tá bom? Mas é isso. Tamo junto. Um grande abraço. Fiquem todos com Deus. Tchau.